Fala galerinha! Boa noite pra vocês! Caiu uma aguinha aqui Logo hoje que eu decidi vir sem jaqueta <risos> sacanagem! É Aí que esperar a gente vai passar Mesmo mas assim, tá... Essa tá aguinha no chão Melacanela Deixa eu ver, prendi o capacete, prendi o capacete Aqui no fone de ouvido rolando um Elchan Fé Maria? Swingueira? Eita! Nós vamos lá no gera samba, no meio do samba nós vamos sambar. Coloque a mão nas cadeiras de um rem. Gererê, gererê, gererê. O gera samba. Eita putaria. Gera samba menina, se você gerou eu também vou gerar o geração. samba Não deixa sair a saia levantar Deixa eu pegar a leve aqui que é pista molhada Ah, o gera samba Eita toma ali água No geração samba <tos> cozinha na swingueira Levei uma carreira Essa foi pequenininha Vagão de sete arroba uma linha galinha, uma cesta de Sete setecentas galetas é cima. E o trem corre, é em cima da linha, e o trem corre. Eu levei uma carreira. Essa foi pequenininha Um vagão de serra, Nossa Uma cesta de ovos Setecentas galinhas E o trem corre É por cima da linha É por cima da linha Tomelado, tomelado Eita, aqui não passa Tô melado meu amor, tô melado meu amor, tô melado meu amor, tô melado, tô melado, tô melado meu amor, tô melado meu amor, descendo a ladeira, me deu uma tonteira. E o povo da preguiça diz que eu tô é de bobeira Descendo a ladeira me deu uma tonteira E o povo da preguiça diz que eu tô é de bobeira E eu vou me embora Aguenta, agora é o seguinte, essa aqui ó Tá vendo aqui tem um microfone, tá até gravando. <risos> tem outro case que é fechado. Ah. Aí você pode fazer mergulho até 60 metros. Ah. Mas você esse aqui. Marcar, Como é? Pô, esse corredor é muito doido aqui, velho. Ah? Corredor aqui é sucesso. Na BR-80 no corredor, a vai embora. <risos> o é mal, tá? é <risos> Rapaz, tem hora que até eu fico com náusea, assistindo. O balançando, vai pra um lado vai pro outro. Mas de falei, velho, de falei. Porque... Como? Eu usava uma, uma pra me proteger. É bom, velho. Polícia. É... moto então. Hum. Aí eu já prova né? Se eu errar, Rola muito, rola muito. Tipo aquele cara do assalto mesmo. Pronto. <risos> Valeu, velho. Errado. Peguei caminho errado. Ui, rapaz. Vou cortar essa galera agora aqui. Fudeu. Fudeu. Trem do amor gera mais. Amizade gera o. Oh, oh, oh. Não. Só vamos mudar o caminho. Amizade Todo mundo na viagem No trenzinho da sacana E aí? Opa, preciso que você abriu agora? tá ah. Olha só como assovia O trenzinho da alegria Olha só como assovia oh. No trenzinho de nó oh, No jacão, no tchutchu Trenzinho de norte a sul, quero todo mundo já e se pega. Epa, epa, epa. Quis sair rapidinho. Pensando que eu poder cortar por dentro, mas tinha muito ônibus assim enfileirado aí, e, porra, me fechou. Ah não, tem problema? Eu vou andar na município isso sossegado que eu não vou levar pra casa de saforo de ninguém. Tá com raiva, tá com raiva de mim. Já foi? Opa, desculpa! Meu Deus, perdão, perdão, gente. Pô, eu não vi ninguém ali, eu errado, eu todo errado, todo errado, todo errado. o eu que não tinha ninguém ali, velho. Gente, não faça isso, pelo amor de Deus. Péssimo exemplo de agora aqui, viu? Péssimo exemplo. Pera. Pois isso é chuva, velho. Fico agoniado com chuva e faço merda pra porra. Que eu também, o desembola mingau, a oh, minha nega. O desembola que eu também quero embolar o uh, o oh, oh vem embolar. vem embolar, opa, vem embolar, vem embolar o telele, não tem lá, lá. e é o não tem lele, não tem lá, lá. Pegou esse caminho aqui, né? Hum, já, já, já, já, já pegou. Nasce da cor do carvão, vive, né, errei a letra. De janeiro a setembro, é tempo da ema voar, essa aí eu não te dou, eu não te dou, ela vem do Ceará. Essa aí eu não te dou. Eu não te dou. Eita. Água de pote é bananeira Água de pote é bananeira não... É pra samba Quando eu vou pro samba É pra sambar Do ralo coco E ralo coco sim. Porra, oh, Mimelá! Bem devagarinho. Bem devagar. Bem devagarinho. Macaco no seu galho, eu aqui no meio, eu não me canso de falar, pois o meu galho é na Bahia, o senhor é em outro lugar, cada macaco no seu galho, eu não me canso de falar, mas o seu galho é na Bahia, o senhor é em outro lugar, não sei amor, essa moça da cabeça grande, você vem no de onde né? Vem pra que fica pra lá Xuxa Até desequilibrei agora aqui por causa do imperfeição do asfalto. A moto foi tombando devagarzinho. Mataram Rita. Rita nasceu foi na bica. Mata molepa. Mataram Rita. Rita nasceu foi na bica. E aí, conhece o caminho? Isso aí, Tancredo Neves. Hoje tem até uma formatura pra eu ir, velho. Aqui do lado. É, geralmente a gente sai aqui, ó. É na frente. Dá uma olhadinha Agora não esqueça Você estica o braço, estica o outro também Passando na, mão, na cabecinha Salvador Prime Passei olhando e não achei. Não, tem que olhar com mais atenção. Bom, é até 10 horas da noite, né? Eu tenho que me organizar aí que eu consigo chegar. Passar, obrigado. Uma merda, <risos> <risos> ai meu Deus, Eu era que. <risos> Salando é uma figura, viu? se joga em cada buraco. E é orgulhosa, não quer botar pezinho no chão não. Viu? Não, véio. se errar, puta que pariu. Véio. É que eu não passo. Deu um perna na gente, velho. Qual foi, man? Pra que isso? Sabia que ele ia vir? Sabia! O corte ainda no corredor não foi? Não, no corredor não, no, no, no túnel. Vou já rolar. O corte é legal na saída do túnel. Ainda ficou <risos> sucesso, muito lindo, muito lindo, muito lindo, muito lindo. Pra não ficar um vídeo muito longo, eu vou cortando por aqui Um abraço pra vocês, uma boa noite Ei, ei, ei, ei E até o próximo videozinho Falou Tchau, tchau e até mais